Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo, depois de 4 ou 5 meses aí mais ou menos sem subir um vídeo, mas por um motivo especial, uma promoção aqui na Sportbet.io, no jogo São Paulo vs Ituano, hoje é 9h30 da noite, pela Copa do Brasil, cotação de 2 para o São Paulo vencer. São Paulo é favorito, vai jogar em casa, e a média das apostas nas casas é mais ou menos essa aqui mesmo, 1.40%. A aposta máxima é de R$50,00, mas vale a pena. Sem falar isso, tem outras promoções aqui também na SportBet.io. Para encontrá-las, você abre qualquer página dessas aqui. Por exemplo, a de São Paulo, já deixei aberto aqui. Clica aqui em especiais do SportBet.io. E aparecerão outras aqui, como você pode ver, tem em outros jogos e também tem no basquete. Mas a principal de hoje com certeza é essa. São Paulo para vencer com uma odds de 2, jogando em casa na Copa do Brasil contra a é favorito. Acredito que seja uma boa opção. Então tá feita a aposta, este era o vídeo e até o próximo.